Olá meus lindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um clássico da gastronomia italiana, que é o espaguete ao carbonara. É uma receita super simples e deliciosa, então vem comigo e vamos pros ingredientes: 220 gramas de espaguete, dois dentes de alho picados, 50 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de bacon picado, três ovos, sal e pimenta do reino. E antes de começar essa receita, eu já venho pedir para vocês para dar like nesse vídeo e se inscrever no canal porque a gente está aqui. Toda semana religiosamente trazendo muita receita gostosa para você. Essa na verdade é uma receita muito simples. Muitas pessoas pensam que vai creme de leite nela porque ela fica uma massa muito cremosa. Mas na verdade não. Como vocês viram nos ingredientes, só vai ovo nessa receita. E é esse ovo que vai dar essa cremosidade quando junta com parmesão e a água do cozimento da massa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar uma panela com bastante água, levar para o fogo para ferver. Quando essa panela, essa água ferver, você vai salgar essa água generosamente porque esse é o único sal que vai na massa e vai colocar o seu espaguete para cozinhar de acordo com o tempo que vem na embalagem. O meu eu acabei de colocar lá no fogo, então a gente vai só aguardar o tempo da embalagem, enquanto isso a gente vai preparando o molho. Aqui na minha frigideira eu vou ligar e vou colocar o bacon e a primeira coisa que a gente vai fazer é dourar esse bacon. E aqui eu estou usando o bacon, porque é o que a gente encontra aqui no Brasil com facilidade. Mas, tradicionalmente, o espaguete carbonara ele é feito com pancetta ou guancialamo. guancialamo. A gente vai colocar aqui escrito... Ele está... Tô... Eu não lembro como é que fala. Que é um tipo de bacon que ele não é defumado. O... A pancetta é feita com a mesma parte lá do porquinho, mas o guancialamo é feito com a parte diferente. Enfim, gente, deu pra entender, eu estou usando bacon, mas tradicionalmente na receita vai mais a pancheta. E outra coisa também, tradicionalmente, além da pancheta, se usar uma mistura de parmesão com pecorino romano. Aqui eu tô usando só parmesão de novo, porque é o que eu encontro mais fácil aqui na região onde eu moro. Mas se você tiver acesso ao pecorino, eu super sugiro que vocês usem, porque dá um tchan a mais. E aqui nosso bacon já tá pronto, como vocês viram. Aqui eu tenho uma macarrão que eu já cozinhei e escorri. Aqui tem a água do cozimento que eu separei um pouco. E agora a gente vai começar a fazer nosso molho. Eu pego aqui os três ovos e vou misturar. Eu não vou botar mais sal nessa, nesse molho agora porque o macarrão já tá salgado. A gente vai botar parmesão, uma quantidade significativa, que já é um coisa bem sal... queijo bem salgado. E o bacon também já é salgado, então eu não vejo necessidade. Mas aí você vai experimentando na sua casa e vai ajustando de acordo com o seu gosto. Foizinho, mistura muito bem esses ovos. Misturou muito bem, agora eu vou colocar a pimenta-do-reino. Vou colocar meu parmesão aqui. Todinho. Vamos misturar isso bem. Agora que eu já tenho aqui minha mistura, eu vou despejar a minha massa aqui dentro da panela. Gente, meu fogo aqui agora já tá desligado, tá? Eu não vou mais ligar o fogo. O... Esse ovo ele cozinha só no calor residual da panela. Vou despejar meu bacon aqui e misturar meu, meus ovos. Meu bacon. O bacon já tá aqui dentro. Com um pegadorzinho a gente vai misturar isso bem. E é isso, como vocês viram, nossa massa tá pronta, super simples, fácil e rápido. Gente, aqui vocês estão vendo, eu usei só um pouquinho da água para alongar o molho, não precisa usar essa água toda do cozimento, só pra deixar claro. E agora eu vou empratar e a gente vai experimentar. E agora, meus lindos, a melhor hora desse vídeo, que é sempre a hora de comer, mas como vocês sabem, eu não como bacon, então eu trouxe o Bruno aqui para experimentar esse prato pra vocês. Pode falar oi, pelo menos, né? Não. Pra ver se isso realmente tá bom. Uhum. Tá bom? Eu acho que tá, né? Porque ele tá tão ocupado comendo que não tá nem lembrando de falar o que ele achou. Uhum. <risos> uhum. Uhum. É isso, meus lindos. Como vocês viram, a receita foi aprovada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Um beijo e até a próxima.